Agora sim, valendo, é, nós estamos começando neste momento uma live é, que vai esclarecer a todos vocês é, sobre os novos critérios de convocação estabelecidos pela CBDA para a seletiva olímpica que acontece é, no dia 16 a 19, perdão, nos dias 19 a 24 de abril, é, lá na piscina do Maria Leque. Ontem a CBDA publicou uma atualização dos, uh, do regulamento que havia sido liberado no ano passado e, e houveram algumas modificações. Então hoje eu vou apresentar alguns detalhes e depois uh, essa live que está sendo feita no Instagram, além de ficar no Instagram, ela vai ser colocada no YouTube e lá eu vou colocar três links uh, de três documentos que são base para as informações que vocês vão receber aqui agora. Um deles é o regulamento... Uh, Olímpico, né, de, de, de participação dos Jogos Olímpicos, a, os próprios critérios estabelecidos pela CVDA e um relatório que aponta a posição dos revezamentos uh, na classificação para os Jogos Olímpicos. Então, eu vou começar com vocês <risos> destacando que uh, a, pena, a mudança que aconteceu, a gente vai chegar nela, que é a mudança dos revezamentos para o feminino. Mas antes da mudança, fica muito claro que essa é... Uma, um desafio novo para a natação brasileira, porque é a primeira vez que nós teremos uma seletiva na qual uh, nós só teremos o tempo classificado da final. Né? Nós nunca tivemos uma seletiva tão intensa como essa, uma seletiva olímpica tão intensa como essa. Né? Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016 foram considerados os tempos das eliminatórias e finais. Agora é uma só seletiva e ainda se considerou até o Open de 2015 também foi considerado. Então se utilizou o Open de 2015 com a, Olimpí a seletiva olímpica de 2016. Agora não, agora é uma, uma, uma opção nova, uma opção diferente. E eu até, é, por, por uma opinião própria, eu realmente eu não sei se isso vai ser bom ou se vai ser ruim. Né? É, e o, até o, o próprio Alberto Silva, o treinador do Pinheiros, da seleção brasileira, ele mesmo conversando comigo uma vez, ele disse, né, Eu a gente só vai saber isso depois que acontecer, né, e nós, o Brasil não vai ser o primeiro e o único a utilizar isso, o Canadá usa esse sistema, a Austrália usa esse sistema, e os Estados Unidos usa esse sistema, só que não dá para comparar o Brasil com os Estados Unidos, talvez nem com a Austrália, mas nós podemos nos comparar perfeitamente com o Canadá, que já faz esse modelo há algum tempo. Bom, assim... Para garantir a participação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, né, o índice A é o estabelecido. Então, você vai fazer o índice A, você está dentro da Olimpíada. Dificilmente nós teremos provas com mais de dois atletas com índice A. Probabilidade de que isso possa acontecer nos 50 livres, nos 100 livres, nos 200 livres, nas provas de 100 peito, talvez na prova dos 100 borboleta, talvez na prova dos 200 borboleta... Talvez na prova dos 200 e 400 medley, talvez na prova dos 100 costas. Essas seriam talvez as possibilidades maiores de nós termos dois nadadores. Talvez nos 1500 nessa livre ou 800 livre, alguma coisa assim. Não seria absurdo no masculino. Quando a gente vai para o feminino, a possibilidade de duas atletas com índice A fica ainda mais reduzida. E se a gente for na ponta do lápis mesmo, 50 livre... 1.500 metros na do livre. É onde eu consigo encontrar possibilidade, né, isso vai ver que eu posso errar, não, não, é uma análise baseada em resultados, baseada em tempos, pode acontecer de ter mais tempos, mas hoje seria essa a tendência. Então hoje, por uma questão estratégica de planejamento, de programação, se você faz o iniciar você está na Olimpíada. Basicamente, esse é o projeto. Então, o, o nadador hoje, ele basicamente, o nadador brasileiro hoje, ele tem que dormir e acordar pensando nessa tabela. Ele não pode fazer outra coisa a não ser olhar para essa tabela. Independente, e eu até penso assim, todo nadador que está classificado para a seletiva, ele tem que, basicamente, olhar para essa tabela todos os dias. Esse é o objetivo dele. Ele não, não tem outro objetivo. Independente se você pegou o índice para a seletiva apertado ou fácil, se você tem vários, não interessa. Quem vai para a seletiva vai para fazer o índice, gente. eu até uma vez conversei até com um treinador brasileiro que era a respeito da final B na seletiva ou não. Eu, para mim, não tinha. E eles, não, mas a garotada mais nova pode se motivar. Né? E eu disse, acho que não. Eu acho, eu acho que quem vai para a seletiva tem que fazer o índice. E todo mundo tem que pensar dessa forma. É assim que funciona. Bom, de qualquer forma... Para o segundo processo, vamos falar agora para as provas de revezamento, que foi a grande modificação. Nós temos hoje três revezamentos classificados: 4x100 livre, 4x200 livre e 4x100 medley masculino. Estes revezamentos foram para Guanju e atingiram o que era a missão de classificação para Olimpíada: ficar entre os 12 primeiros colocados. Até ficar mais do que isso, chegar à final e tudo mais. Mas esses revezamentos estão garantidos. E mais que isso, deram para nós, inclusive, vagas e você já já vão entender com relação a isso. Este regulamento aqui indica o seguinte, todo revezamento que consegue a vaga para a Olimpíada, ele abre duas vagas de relay only. O que quer dizer isso? Quando você vai para a Olimpíada, os nadadores que e vão nadar o revezamento, eles precisam ter obrigatoriamente a marca B para nadar este revezamento. Se o nadador não está em nenhuma prova individual, para ele nadar um revezamento, ele tem que ter pelo menos a marca B. Então, por exemplo, se o Brasil classificar um 4% livre feminino, eu não posso ter uma nadadora de relay only que não tenha nem o índice B. Ela tem que ter pelo menos o índice B. Mais que isso, quando você classificou o 4% livre, você ganhou duas vagas, relay only. Quando você classificou o 4 por 200 livros, você ganhou mais duas. E quando você classificou o 4 por 100 mil você, e você classificou mais duas. Então, hoje o Brasil, além dos três revezamentos classificados, nós temos seis vagas adicionais de revezamento. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Essas seis vagas adicionais de revezamento, elas podem ser utilizadas pelos pelos nadadores que não vão nadar as provas de revezamento. Então agora vamos dizer o 100 livre. O Brasil classificou quatro nadadores. Dois vão nadar as provas individuais do 100 livre e dois não vão. Então já comeu duas vagas aí de relay only. No 4 por 200 metros de nado livre, a mesma coisa. Eu tenho dois nadadores que vão nadar as provas individuais e eu tenho dois que não vão nadar a prova individual, e não já comi as outras duas vagas também. Porém, se o Breno Correia tiver no 4 por 100 livre e 4 por 200 livre, ele só come uma, só para vocês se localizarem. Quando nós chegarmos no 4 por 100 medley, é onde as coisas ficam melhores, vamos dizer, para sobrar vagas. Né? Porque o 4 por 100 medley, o 4 por 100 medley masculino, o primeiro de costas já vai nadar a prova individual, o primeiro de peito já vai nadar a prova individual, o primeiro de borboleta vai nadar a prova individual e o primeiro de livre também vai nadar a prova individual. Então, se a gente contextualizar, na classificação dos três revezamentos masculinos, nós temos duas vagas sobrando. Porém, dessas duas vagas sobrando, pelo regulamento estabelecido pela CBDA, as prioridades das vagas são para os revezamentos que têm mais chances. O que quer dizer que talvez essas vagas sobrando venham a ser utilizadas pelo quinto nadador do 4x100 livre e ou pelo quinto nadador do 4x200 se ele fizer a marca A, isso está muito claro. Então, o ponto que eu quero chegar, agora eu vou falar especificamente das meninas. Como um revezamento feminino se classifica para a Olimpíada? Primeira meta é terminar com os quatro melhores tempos da repescagem. O que quer dizer a repescagem? A repescagem são todos os tempos de revezamentos em competições oficiais reconhecidas pela FINA, de março de 2019 até 31 de maio de 2021. Neste período, todos os revezamentos das equipes que não estejam classificadas serão computados. O que quer dizer que os tempos de revezamentos que serão considerados serão competições oficiais reconhecidas pela FINA. Por exemplo, o sul-americano de Buenos Aires, mesmo as meninas talvez não tenham nem noção disso, mas aquele tempo alcançado do revezamento no sul-americano pode ajudar a seleção brasileira. Mais do que isso. Quando um revezamento alcança um tempo, o tempo é do Brasil e não das meninas. Então você pode, por exemplo, por exemplo, classificar o revezamento 4 por 200 livre feminino, já que o tempo do pan-americano foi um tempo realmente muito fraco, vamos dizer que as meninas no, no sul-americano nadem muito melhor, né? e, e, e, com o tempo do sul-americano, sejam o suficiente para classificar o 4 por 200 livre, mas não necessariamente sejam as quatro meninas que nadaram à tomada. O tempo pertence ao país. As quatro meninas que nadarem, que, for, que vão nadar o revezamento do Brasil na Olimpíada, serão apuradas na seletiva. Então, agora eu vou descrever para vocês especialmente o detalhe de que o, os revezamentos podem entrar, e aqui é o ponto mais importante de tudo isso. Para que eu possa classificar o revezamento, eu preciso estar entre os quatro tempos dessa repescagem. A repescagem eu disse para vocês, começa em março de 2019, vai até 31 de maio de 2021. 12 países estão classificados do Mundial de Guanju. Sobram 4 vagas. Neste momento, até este momento, o 4% livre feminino do Brasil é o número 2. Então o Brasil hoje seria o 13o, com 3,4039. Certo? O 4 por 200 livre do Brasil hoje é o número 3, com 80777. E o 4% medley feminino do Brasil hoje é o quinto com 4,0496. Então, o que hoje, neste momento, dois revezamentos do Brasil, dois revezamentos do Brasil, poderiam se classificar e um não. para Mesmo assim, para esse 4% em medley entrar, um dos revezamentos classificados, por exemplo, a Coreia do Sul, por exemplo, que é o melhor 4% medley feminino nesse momento, que foi convocada, ela tem um prazo para confirmar e ela diz assim, ela não vou, e quando ela não vai, Vai chamar o próximo, e aí sim seria o Brasil, que é o quinto, e sobe e entraria nessa quarta vaga. Agora vem o ponto importante das vagas de relay only. E aqui eu acho que é o, é o ponto principal para que vocês possam entender. Se o 4 por 100 livre feminino, 4x200 livre e o 4x100 medley femi feminino, os três revezamentos do Brasil se classificarem para a Olimpíada. Provavelmente. Quando você classifica um revezamento, você ganha duas vagas, certo? Então, por exemplo, classificou o 4 por 100 livre, ganha mais duas. Ganha, classificou o 4 por 200 livre, ganha mais duas. Classificou o 4 por 100 medley, ganha mais duas, desde que o revezamento vá. E aí você vai ter que compor os revezamentos. Então, com o 4 por 100 livre e o 4 por 200 livre, se a Larissa Oliveira estiver nos dois revezamentos e ela tenha uma das vagas em prova individual... Elas salva uma vaga para as nadadoras de relay only. E esse ponto é muito importante porque as meninas precisam torcer para as meninas. Vocês, mulheres, vão ter que torcer para as mulheres. O maior número de índices A alcançados ou seja, para o 4 por 100 Medley ir, todo mundo tem que torcer para a Jennifer fazer o índice de peito. Todo mundo tem que torcer para Giovanna Diamante e a Dainara de Paula fazer o um índice de borboleta, porque sobra mais uma vaga. A ideia do revezamento do Relay Only e essas vagas extras, ela é computada pelo número de revezamentos que for classificado, mas para aqueles nadadores que sejam Relay Only. E por que esse critério? E aí é uma coisa importante que você, a FINA não abre mão. O que quer dizer isso? Todos os revezamentos que classificarem, eles só serão confirmados se estiverem dentro do padrão. E aí eu digo para vocês: em 2012, eu tinha um nadador que fazia parte do revezamento 4 100 livre da Venezuela e ele não tinha o índice B, ele não tinha o índice B. Ele era o quarto nadador da Venezuela. Ele não foi para a Olimpíada. E olha, a Venezuela tentou até o último instante, levou ele para o pré-olímpico, levou ele para adaptação. Não deram a credencial para ele, tiveram que colocar o um nadador de uma prova, que tinha o índice, para nadar o revezamento. Então não há quebra, vamos dizer assim, não, não há exceção. Então, para que eu possa configurar, e aí a gente, para ficar mais claro, é, o 4x100 livre, o 4x200 e o 4 por medley são revezamentos que brigam por vagas, perfeito? O 4x100 medley misto ele entra, porque com a vantagem dos homens, joga o Brasil para cima. Hoje, nesse momento, o 4 por medley do Brasil é o quarto. Com certeza deve passar o tempo da Coreia do Sul, ficaria atrás de China e Japão. Então hoje o 4 por medley misto do Brasil é o quarto colocado, mas eu acho que passa o tempo da Coreia do Sul. Hoje o Brasil tem 3,48,61, a Coreia do Sul tem 3,47,93. Eu acho que nós não chegamos nem no 3,38 da China, que é recorde mundial, e talvez nem no 3,44, que é o recorde é, que é o segundo tempo, né? Que é o tempo do Japão. A melhor marca do Brasil é o 34799, que foi feito no Mundial Militar de 2017. Para a gente ser sincero, o nosso 4x100 medley misto ele nunca realmente nadou um grande evento, né? Nós nunca reunimos quatro grandes nadadores para um grande resultado. Nós tivemos oportunidade em campeonatos mundiais, mas nunca foi uma prova que realmente despertou interesse e preparação para que isso acontecesse. E agora a classificação deste revezamento, ele abre, ele pode abrir duas vagas, né? desde que as meninas que estejam no revezamento, mais os garotos que com certeza estarão nas provas individuais, pode ser que abram também mais duas vagas e favorece a equipe no contexto geral. Tem um detalhe que é importante, que é o fato de que as vagas de revezamento uh, só serão confirmadas depois do dia 31 de maio. Então, o Brasil, a seletiva olímpica do Brasil ela acontece de 19 a 24 de abril. As disputas pelas vagas olímpicas do, do, da repescagem, elas só serão decididas após o campeonato europeu. O Brasil realmente briga por essas vagas com a Europa. Os, os tempos uh, da Ásia, que já, já eram para entrar, já entraram, os tempos da África não nos ameaçam, e os tempos das Américas, que é Canadá e Estados Unidos, já estão classificados. Então, nossa briga, realmente, do 4% livre, 4% livre, 4% medley, feminino, é contra os europeus. E os europeus terão o um campeonato europeu, né, o campeonato continental deles, acontece em maio. Então, nós uh, teremos a nossa oportunidade de fazer os nossos tempos, seja ou no sul-americano, ou na seletiva olímpica, sul-americana em março, em Buenos Aires, seletiva olímpica no Rio de Janeiro em abril, e esperar se nenhum dos europeus pode vir a nos tirar as vagas em maio. Concluído o processo. Vamos dizer que concluiu o processo e o Brasil tem os três revezamentos classificados. Opção A, o número de vagas de relay only, com o número de classificados, pelas provas individuais e os revezamentos, completa todo mundo e todo mundo da Olimpíada. Essa é a melhor notícia que pode se ter. Ou seja, a melhor notícia é os três revezamentos classificados, com todas as vagas disponíveis de Relay Only, completando todos os revezamentos. Isso pode acontecer, esse seria sem problema, ali no dia 31 de maio a gente faz as contas, nossa seleção brasileira está classificada sem qualquer problema. Perfeito. Essa é a opção A. A opção B, que também é possível, é os revezamentos classificados, porém, o número de vagas de relay only não é, com, não é uh, suficiente para comportar os três revezamentos. Quais serão os revezamentos que serão levados para a Olimpíada? Porque vai chegar um momento, e aí na opção B é de que o número de vagas de Relay Only não seja o suficiente para comportar todas as meninas. E aí o que, que se faz? Pelo critério estabelecido pela CBDA, ela determinou que o ranking a ser utilizado para os revezamentos, em caso do não número suficiente de vagas, será utilizar o ranking do Campeonato Mundial de Guanju, ou seja, os tempos alcançados pelos pelas eh, equipes de revezamento na seletiva, comparados com o mundial de Guanju, aqueles revezamentos que se posicionarem melhor no mundial de Guanju têm a prioridade. Então, hoje, né? A gente analisando de uma forma geral as meninas que estão em busca eh, do, do, das vagas, a primeira situação é todo mundo torcer por todo mundo. Tem, quanto mais gente pega a vaga, melhor índice ajuda demais. Segundo, que os revezamentos façam tempo suficiente para ficar entre os quatro. E mais, façam tempos bons para subirem no ranking. Subindo no ranking, não em relação aos quatro, porque eu acho que entre os quatro o Brasil entra. Talvez uma certa dificuldade no 4x100, medley, Mas no 4x100 livre, 4x200 livre, eu acho que o Brasil pega essas duas vagas. Eu acho que pega. Até sem muita dificuldade. Porém... Provavelmente pode acontecer, e na, a opção B é de que o número de vagas de nadadoras de Relay Only não seja o suficiente para comportar todas as nadadoras a serem classificadas. Vamos fazer a opção C. Vamos dizer que pelo número de vagas, o Brasil só conseguiu classificar um revezamento. Vamos dizer que o Brasil só tem um revezamento para levar... E só conseguiu duas vagas extras. Né? Então o Brasil só tem duas vagas extras para este revezamento. E neste revezamento só tem uma nadadora, que é a Larissa Oliveira, por exemplo. A Larissa Oliveira fez a marca A, fez a marca A, da prova do 100 livre, está no revezamento 4% livre. O Brasil tem duas vagas garantidas de relay only e faltaria uma nadadora. E o Brasil não poderia participar, pode-se usar uma nadadora que nade outra, né, que esteja na competição, não seja relay only, ou seja, seja uma nadadora que tenha marca A. O que quer dizer? Uma nadadora como Viviane Jungblut, que tem marca A nos 1500 metros nado livre, ela tem marca A, ela pode vir a ser utilizada no revezamento 4 x 100 livre, porque ela tem marca A. Se ela tivesse marca B, não pode, porque ela teria que ter marca B no 100 livre. Mas como ela tem marca A, ela não é relay only, ela é uma nadadora da competição que pode ser utilizada nessa prova. Como a Etienne, por exemplo, se a Etienne nadar o 100 livre, mas tem marca A no 50 livre, ela também poderia usar, ser usada no 4 por 100 livre, né? sem usar aí as provas do relay only. Eu não sei se isso é confuso, se não é, mas há um motivo para que isso aconteça. É o seguinte: a, a, a FINA, o interesse da FINA e do COI é de que todos os nadadores que estejam na competição, os 870 nadadores, esse ano de Tóquio inclusive é o, é o menor ano do número de nadadores na Olimpíada desde, sei lá, 2004, 2000, né? o número está reduzido. Ele quer que todos os nadadores que estejam na competição nadem. Ele não quer que um nadador relay-only, um, um reserva, vá para a Olimpíada, tire vaga. Tire vaga de um outro atleta e não nade. Esteja lá como reserva e não nade a competição. E isso já aconteceu, inclusive é, no bronze do Brasil de Sidney de 2000, o César Quintais era reserva da seleção brasileira e ele não nadou nem eliminatória nem na final. E isso não vai acontecer mais. O revezamento que faz isso hoje ele é desclassificado. Então, este modelo estabelecido, ele força... Que todos os nadadores que sejam participantes da Olimpíada participem na competição, seja na eliminatória ou na final. Então se eu levar um nadador relay only, eu sou obrigatório a colocar ele na competição. Rio 2016, o Gabriel Santos era relay only. Ele nadou o 4% livre na eliminatória, ele até acabou ganhando do Matheus Santana e ganhou a vaga para a final. Mas se o Matheus Santana tivesse feito o tempo melhor dele, ele, como reserva, ele não nadaria final. Mas ele cumpriu a missão dele, que era ter nadado relay only, somente a eliminatória. Eu, o, o, o princípio de garantir que todos os nadadores que estejam lá participem da competição, eu acho que é justo, ele é correto, e ele força com que todos os países coloquem todos os seus atletas na água. A questão do relay only ela oferece algumas variantes. Por exemplo, eu posso nadar com uma equipe totalmente diferente da manhã para tarde, mas desde que eu utilize os nadadores Relay Only. Inclusive, o, o, o, os Estados Unidos, por exemplo, que muitas vezes ele pega nadadores que nem tem um ser livre não estão nos 200 livres e coloca na prova. Mas eles não são Relay Only, ok? O Daniel que faz uma mensagem que é importante que os nadadores de reservas eventualmente convocados para revezamentos preciso necessariamente nadar na Olimpíada. Era isso aí, Dani. Boa, boa. Veio na hora. Veio na hora. Agora, agora, uma, um, um, do de, um dos detalhes da, da, da seletiva, um dos detalhes da seletiva, é o período, as datas. As datas elas são muito importantes porque elas oferecem prazos de, de quando as coisas irão acontecer. A nossa seletiva ela acontece em abril, ok? O tempo final para obtenção de índices é no dia 27 de junho. O tempo final para se obter índices é no dia 27 de junho. Mas não vale para nós, porque o Brasil vai selecionar a sua equipe em abril. Ok? E o tempo final para os revezamentos é 31 de maio. Então... Mesmo os tempos sendo considerados da seletiva olímpica americana e até outras o, o, tem umas, alguns países que vão considerar o Mare Nostro, essas coisas todas, os tempos de revezamento não. Os tempos de revezamento terminam dia 31 de maio. E aí eu digo, os nossos adversários estão na Europa. Os nossos adversários são os países europeus. As vagas dos revezamentos... Femininos do Brasil só podem ser perdidas para países europeus. Quem já está na nossa frente vai ficar, que é o caso do Japão, da China. Nós não temos como passar do Japão, da China, nas provas que eles estão aqui. Né? Mas a nossa briga é contra os europeus. A nossa briga é direta contra os europeus. O Brasil, ao modificar o seu regulamento, Brasil, ao se modificar o seu regulamento em relação a 2020, o Brasil modificou, ele não é um caso isolado. Outros países também o fizeram. Por exemplo, os Estados Unidos, que transformou a sua seletiva em duas. A Grã-Bretanha, que fez uma pré-convocação de quatro nadadores. A Itália, que fez uma pré-convocação de oito nadadores e abriu o período. A França, que abriu a mudança nos critérios de convocação. A tem mais um país, a Espanha, que fez mudou também um, um, com relação a um processo de seleção, ao Canadá, que vai limitar a sua seletiva somente a duas séries, e já pré-convocou seis nadadores. Então, basicamente, o que nós estamos assistindo é de que o mundo todo, o mundo todo, ele está fazendo ajustes nos seus processos de convocação de acordo com a situação da pandemia. Basicamente, o que nós estamos acompanhando a nível global é de que... Não é uma virada de mesa, viu, gente? Isso aqui é de acordo com o que está acontecendo no processo internacional em relação à pandemia, os países meios que estão sendo forçados a rever alguns conceitos e estabelecer novos critérios de convocação. O Brasil trouxe para algo que eu achava que talvez já até era um direito das meninas. Que é o caso seguinte, que no regulamento de 2020, as meninas, além de ficar entre as quatro primeiras colocadas, elas teriam que fazer um tempo igual ao oitavo lugar do Campeonato Mundial de Guanju. Isso caiu. Isso caiu. Por isso ficou mais fácil, para o revezamento feminino, que as nossas meninas agora elas não precisam mais fazer um tempo igual ao oitavo tempo de Guanju, como estabeleceu o, o, o, o regulamento de 2020, apenas ficar nos quatro tempos da repescagem. E aqui, eu acho que foi uma coisa assim, bem interessante o fato da CBDA ter revisto esse, esse processo, foi uma decisão técnica, mas eu sei que o próprio presidente da CBDA, ao tomar conhecimento uh, da, da, da solicitação, entendeu que era positiva, é o fato de que agora as meninas elas precisam apenas, vamos dizer apenas, né, estar entre os quatro melhores tempos da repescagem. Então é uma grande vantagem para as meninas o fato de ter uh, ganho esta oportunidade. Os revezamentos femininos uh, não participaram do Campeonato Mundial de Guanju. As mulheres não tiveram a oportunidade de se classificar entre as 12 primeiras colocadas. Talvez os nossos revezamentos até já estivessem classificados. Nós perdemos essa oportunidade, então quando chega para a seletiva de 2020, o regulamento estabeleceu que a gente tinha que fazer o oitavo tempo. Então, para ir em Guanju era décimo segundo. Em 2020 é oitavo. Então agora não a CBDA tirou esse critério, o que permite para que as meninas a preocupação delas neste momento elas não têm absolutamente nada a ver em fazer tempo nenhum relacionado ao mundial de Guanju para garantir a vaga. Elas precisam fazer a, a vaga delas, estar entre os quatro tempos, estar entre os quatro tempos uh, uh, da repescagem e aí sim brigar pelas vagas adicionais de relay only que foi o que eu expliquei no início. O Hélio está me perguntando aqui, em momento da seletiva reuniremos os nadadores para nadar os revezamentos. É importante essa pergunta e isso já está previsto. A seletiva olímpica, eh, que já tem seu regulamento, já tem sua programação, já tem seu, seu, seu programa de provas estabelecido, já colocou, inclusive, o dia que os revezamentos serão disputados. Os revezamentos serão disputados somente nas finais. Nós não temos revezamentos na competição, nós não temos prova de 50 metros nos estilos. A seletiva olímpica ela tem apenas o programa olímpico, dividido, divididos entre os dias 19 a 24 de abril, com uh, um revezamento por dia durante a seletiva. É o que ficou estabelecido. Qual o nosso revezamento mais forte das meninas? Essa informação ela é muito relativa. E aí eu vou te dizer por que, que ela é relativa. Uh, neste momento, presta bem atenção no que eu vou te dizer, você vai entender. Neste momento, o 4% livre do Brasil, ele aparece com o segundo tempo, ok? Neste momento, o 4% livre do Brasil, ele aparece com o segundo tempo, com 3,4039, certo? S só que o revezamento, o Brasil, o segundo, só está atrás da França, 3,3564. Só que o nosso 4 por 200 livre, que está aí o Serjão dizendo, o Brasil aparece em terceiro com 8 e é quase 2,2 a cada 200. Se nós fizermos 1,58, 1,57 de média, até 1,59, o Brasil entra com o primeiro tempo do 4 por 200. Porque hoje o melhor tempo do 4 por 200 é da Itália, com 7,5968, com Federica Pellegrini. Então o que eu quero levantar aqui é muito relativo eu dizer para ti qual é o melhor revezamento hoje. É muito relativo. No papel é o 4 por 100 livre, que ele aparece em segundo no ranking. Só que na possibilidade de crescer o 4 por 200 livre, esse 8,07 foi tenebroso. As meninas andaram super mal naquele dia, nada deu certo. Aquele 4 por 200 do PAN foi péssimo. As meninas do, do, do sul-americano já vão nada melhor que isso agora, em Buenos Aires. Tenho certeza. 8,7 não é tempo para o Brasil. E as meninas têm condições de fazer 4 para 1,58? Não acho difícil, não. Não acho. 4 para 1,59 é barbado. E 4 para 1,58, eu acredito, mas muito, muito tranquilo mesmo. Sem Manu, eu não sei. Ah, eu acredito, viu? Eu acredito. Acredito sim. Nós perdemos Manu, é verdade. Manu faz muita falta, mas a gente ganhou a Aline. A gente ganhou a Aline, nós perdemos, Manu, é verdade. Nós nós ganhamos a Aline. A Aline vem muito bem, muito bem. O Hélio está dizendo aqui, poderia fazer um dia adicional para dar a seletiva de revezamento? É, é, é, é, Hélio, importante essa pergunta, sabe por quê? Porque o objetivo da CBDA e do COB é levar a equipe. Mas levar uma equipe forte. Quando é dada a oportunidade para as meninas fazerem os resultados, os resultados irão acontecer. Nós não estamos buscando participantes, nós estamos buscando atletas que venham fazer marcas expressivas. Eu acho que está de bom tamanho, eu acho mesmo, está sendo dada a oportunidade para as meninas de fazer uma tomada, não tem prova de revezamento, as meninas nadariam só isso aqui, pode ter certeza que a CBDA vai fazer o ajuste, mais uma hora, mais meia hora, mais intervalo, solta, vai de novo, pode ter certeza que a CBDA vai fazer isso. E eu só quero levantar uma, uma informação, que é importante que você saiba, de que quando você faz uma tomada de tempo fina, quando você faz uma tomada de tempo fina, que vale marca para Jogos Olímpicos, ela tem todo um processo para ser uh, sistematizado e ser aceito. Precisa ser feito com placar eletrônico, precisa ser feito com árbitro fina, precisa ter data e aprovado os, o prazo, já inclusive já, já terminou, já terminou o prazo de envio dos, do, do, dos, das competições que serão avaliatórias. Então, todo esse processo ele, ele, ele tem um controle muito grande da FINA. A FINA, e acho que aí, nesse aspecto, a FINA tem razão. Para normatizar as coisas, para que as coisas sejam realmente reconhecidas e feitas de uma forma adequada. Ok? Mas aqui mais alguém, sem Manu. Como sugestão colocar a tomada de tempo no último dia da seletiva olímpica, o, o, o, Sérgio. Essa, este é um aspecto técnico, este é um aspecto técnico e deve ser levado dentro do conselho técnico, provavelmente a ser discutido. Eu tenho certeza de que, o, como eu disse, o objetivo da CBDA nesse, nesse aspecto é tentar levar o maior número de nadadores em melhores condições. Pode ter certeza, de que a briga aqui. E eu, eu digo isso de novo, olha, meninas, escuto o que eu vou dizer, escuto o que eu vou dizer. Vocês precisam torcer para vocês mesmo. Quanto mais meninas fizerem os índices olímpicos, mais vagas abrirão para os revezamentos. Vocês precisam torcer para a Jennifer no peito, para para Giovana no borboleta, para Nayara, da, do, da Yara, a Dayane até deixou de nadar, né? Mas vocês vão precisar ajudar a Dainara, né? Vocês vão precisar ajudar as suas próprias companheiras a pegar as vagas. E isso é uma coisa que talvez ninguém tenha se dado conta do quanto vai ser importante essa seletiva. Vocês mulheres nunca vão precisar estar tão unidas como agora. Quanto mais vagas, quanto mais índices, mais vagas sobram nas vagas olímpicas de revezamento. Fica mais... Não mais fácil, porque isso nunca vai ser fácil. Fica mais ajustável, fica mais acessível e nós conseguiremos levar uma equipe maior. Esse é o nosso objetivo, é ter uma equipe boa, uma equipe competitiva, uma equipe preparada para isso. Eu sempre, eu, eu recuso por completo, recuso por completo, aquela pessoa que vai para uma seletiva olímpica sem o objetivo de pegar a vaga. Eu acho que se você não tem o objetivo de pegar a vaga, você não deve aparecer no Rio de Janeiro. É a minha opinião. Só tem que estar tá lá quem está afim de fazer a marca. Ah, Coach mas você está sonhando. É muito difícil que nada. As coisas acontecem. Eu fui na seletiva olímpica de 2012 e o Corey Miller nadou os 200 medalhas e ele não foi nem para a final B. Em 2016, ele nadou sem peito e ele ganhou a prova, ganhou a vaga olímpica e ganhou a medalha no Rio 2016. Foi bronze, acho que no sem peito, ainda ganhou o revezamento 4 sem medalha. Então... As coisas têm que acontecer. Aqui nos Estados Unidos, eu até já contei isso, vou até repetir uma coisa assim, muito importante. Quando você vai para a seletiva olímpica americana, você vai com o passaporte. Todos aqueles mil e poucos nadadores que aparecem lá, eles são obrigados a levar o passaporte. Porque aí o a Swimming Swim entende que dali já sai a seleção olímpica. Os caras já tem que fazer os, a papelada, visto e o processo todo. Então é, é mais ou menos nessa linha que a gente precisa trabalhar. A gente precisa colocar os nossos... Os nossos estandes, nossas bases, as nossas exigências próprias mesmo, mais altas. E a gente tem condição. Tomara que saia um monte de índices nessa seletiva aí. Falou aqui, parei que tem um... Coloquei umas perguntas, vou subir aqui. O Valde, quem abrir o revezamento se pegar índice A? Caso não tenha dois índices para a prova, vale? Se a CBDA considerar, sim. Isso é uma resposta bem técnica, não é minha. Teoricamente, vale sim. Teoricamente vale, vale, Valde? Teoricamente vale, porque o, o resultado está sendo considerado. Resta saber se a CBD a consideraria, mas uh, para os efeitos fina, o resultado contabilizaria sim. Contabilizaria sim. Flávio tem que ser para os revezamentos... Não entendi aqui, Flávio. Tem que ser só os dos... Pro... Dos pro. Ah, sim, o Flávio está comentando que quem vai para a seletiva tem que ir com, com aquele espírito, né? Flávio, tem uma coisa interessante que é, eu nunca vou ficar surpreso em ver um garoto novo pegar uma vaga olímpica, nunca. Sabe por quê? Porque quem está lá, está lá preparado e, e, e disposto a isso. Eu acho que esse é um conceito que nós precisamos desenvolver dentro da natação brasileira. Sabe? Essas coisas inatingíveis elas precisam ser derrubadas. Está na hora do Brasil sonhar alto. Essa é um, um, um, talvez o maior desafio da história da natação brasileira. Fazer uma seletiva só vale a final. Nós nunca passamos por isso. É um processo realmente diferente. Pode ter certeza que nós estamos vivendo algo diferente aí. Gustavo, Fortuna lá de Portugal, nosso 4 x 200 finalista em Atenas. Fica lá, faz final. É isso mesmo, é verdade. Aquele revezamento foi sensacional. Bora! Tenho mais uma informação importante, importante mesmo, que neste regulamento, neste regulamento, foi colocado um artigo, que é o famoso artigo para não ser utilizado. E eu vou ler o, o artigo para que você saiba, para você dizer que não, por exemplo, o regulamento não foi cumprido. Mas o, o, o caso, o, o, a letra H do regulamento, que fala em casos omissos e especiais, diz exatamente o seguinte, na, literalmente, ok? Vamos lá. A diretoria da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos será responsável pela resolução, interpretação e decisões em casos omissos referentes a esses critérios de convocação, podendo ainda, em casos especiais e de extrema relevância, promover convocações sem que o referido atleta tenha alcançado todos os critérios descritos ou ainda eventuais alterações a este presente critério, buscando sempre o melhor para a natação brasileira e chancelando as decisões finais também com o Comitê Olímpico do Brasil. Esse artigo ele é muito interessante. Primeiro que ele não é um artigo virada de mesa, não é. Ele é um artigo que ele é necessário, vocês vão entender. Ele não é um artigo inédito, não, é, não acontece só no Brasil. Esse artigo ele existe, por exemplo, no, nos critérios de seletiva olímpica da Itália, mais ou menos nesses termos, e também na Austrália. Foi os dois regulamentos que eu encontrei este critério. O que quer dizer esse critério? Um exemplo. Bruno Fratos... Nado 50 metros, nado livre na seletiva olímpica. Faz de manhã 21 0, 0. Entre a eliminatória e final, ele torce o pé e não pode nadar a final. Pelo, critério, pelo regulamento, ele estaria fora? Não. O critério, letra H, ele permite essa condição especial. O Brandon Almeida, de manhã, nos 400 medley, faz 4 11 nos 400 medley na final ele virou com uma mão e foi desclassificado. Ele poderia ser convocado porque ele fez o índice, a CBDA identificou e ela usa o critério H. Poxa, coach, então quer dizer que... Não, não, não. Vocês têm que prestar atenção nos termos. Os termos dizem interpretação e decisões em casos omissos, né? em caso especial e de extrema relevância. Então nós estamos falando... De nadador com ranking mundial, de top de ranking mundial. Esse é o famoso critério que não é para ser utilizado, mas ele existe. E ele é uma, vamos dizer, é uma salvaguardar os interesses para uma melhor seleção da CBDA, do COB e do Brasil. Então, é um critério que é bom que você saiba, porque se ele vier a ser utilizado, você sabe que não foi uma virada de mesa, porque foi um critério que já estava sendo aplicado. E aí serve por exemplo, por exemplo, até o, o, o, o, vocês estavam falando aí, vamos dizer que um dos nossos revezamentos na tomada de tempo, o, as meninas façam um tempo sensacional e o revezamento seja desclassificado. Uma das meninas escape. Este critério ele permite que o revezamento seja nadado de novo num dia seguinte, ou coisa parecida. Vocês me acompanhando meu raciocínio porque acho que, que é importante eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais em todo este processo. Chama-se comunicação. Se todas as pessoas estiverem informadas do processo, cientes do que vai acontecer, cientes do que precisa acontecer, facilita o processo de convocação, facilita o processo de, de, de, de discussão. E todos saem ganhando com isso. O que todos nós queremos é a melhor seleção brasileira classificada para uma Olimpíada. E para que isso aconteça, tomara que as meninas e os meninos... Façam o que a gente quer, que são os índices olímpicos. Porque este é o passaporte para a alegria. Estas marcas, a, a lista das marcas A, as listas das marcas A, já disse os documentos, eu, se, eu colocarei os documentos lá, as listas das marcas A é o que garante o passaporte, eu não tenho o que discutir. Serão muito, poucos as pro, serão muito poucas as provas no, no, nas quais nós temos mais de dois atletas com índices. Nós sabemos disso, nós estamos cientes disso. São poucas provas. Talvez nos homens, né, um pouco mais, mas, mas não são todas as provas. Nós não vamos ter dois nadadores com o nos 200 costas. Nós sabemos disso. Nós não vamos ter dois nadadores nos 400 metros nado livre. Eu acho muito difícil, mas pode, sei lá, né? Nos 50 livres, sim. Nos 100 livres, sim. Nos 100 peito sim. Então, é, a, a marca A, ela é o passaporte da alegria. Se fez a marca A, você está dentro. Esse é o princípio. E o princípio mais importante, que eu acho que, que, eu acho que era o contexto que, que as meninas precisam entender hoje, é de que as meninas precisam se ajudar. Nessa competição não é uma competição de Minas contra Pinheiros, contra Corinthians, contra Curitibano, contra... Não é. Essa é uma competição da seleção brasileira. É uma seletiva, até marca ponto, vale ponto. Tudo bem, o Flamengo tá um, um timaço aí, que ótimo. Mas a gente quer a má fé na Olimpíada. Eu, pelo menos, quero. Eu quero a Mafê na Olimpíada. Matheus Santana, né? por que não? Né? A Pamela, por que não? A Priscila na Olimpíada. Então, o que nós queremos hoje é formar a melhor seleção. Então, para isso, atletas, em busca da marca A, meninas se ajudando, quanto mais meninas pegando marca, mais vagas, relay only, serão abertas. Deixa eu... Última rodada aqui, se tiver alguma pergunta, deixa agora a gente, que eu já estou encaminhando para o final, hein? Importante levar a melhor seleção. Sem dúvida, Valde, eu acho, que, eu acho que o caminho é esse mesmo. Como é definido o índice olímpico? O índice olímpico é classificado através de um percentual do, da última Olimpíada. Né? Os índices olímpicos de 2016 sofreu um pequeno percentual de ajuste e foram baixados. A, a FINA tem um índice, tem um índice matemático, e vai baixando a cada Olimpíada, né? Então... O índice olímpico, por exemplo, do 50 livre, só para você ter uma ideia, o masculino, né? o 50 livre masculino é 22,01, 22,01, 21,4 ganhou a Olimpíada do Rio 2016. Né? Então, toda a Olimpíada dá uma baixadinha um pouco, um percentual de ajuste, os índices vão ficando um pouquinho mais fortes, ok? Mas aqui, coach, você levaria o Cielo em 2016 com esse, esse novo regulamento? Não, não levaria. Não levaria. Não, não levaria porque... Digamos, se ele não tivesse nadado a final, Catelã, se ele não tivesse nadado a final, eu levaria. Se ele não tivesse nadado a final, eu levaria. Mas na final ele perdeu, eu não levaria não. Até porque o tempo da final do, do, do Ítalo foi melhor do que o que ele fez na eliminatória. né E tem uma outra coisa que vocês precisam entender, que é muito importante essa pergunta do Daniel, sabe por quê? O Castas, o Tribunal da Corte Suprema do Esporte, se você levasse, escuta o que eu vou te dizer, Catelã, se você levasse o César Cielo para a Olimpíada e deixasse o Ítalo, o Ítalo entrava na justiça esportiva e o Castas tirava o Cielo da Olimpíada e botava o Ítalo. O Tribunal da Corte Suprema tiraria o Cielo e botaria o Ítalo. É uma coisa importante, que questão... você não pode fazer o que você quer, você tem um regulamento a cumprir, você não pode mudar o regulamento. Porque tá, feriria o esporte. Você tá entendendo? Beleza? Mas foi uma boa pergunta, viu, Catelã? Boa mesmo. Coach, você vai o Cielo. Mais uma pergunta aqui, Isabela. Valeu, gente! Era isso, hein? Bom demais. A gente volta domingo. Domingo tem live do coach. Aí sim a gente vai falar sobre as novidades da natação. Eu falei para vocês. Essa live ficará disponível para todos vocês aqui no Instagram, lá na Best Swimming. Lá na Best Swimming eu coloco os três links abaixo dos regulamentos para que vocês possam falar, para vocês possam certificar das informações aqui passadas. Valeu, gente. Obrigado, hein. Um abraço, gente. Valeu, amigos? Um abraço.